Fala galerinha, beleza, saindo aqui de Cabo Sul, Praia da Bica, muito bonito, voltarei mais vezes, ao ah, Cabalo. muito legal galera muito bom só vim aqui pro Cabo Sul passando Santa e aí você vai na série de Santa Amaro sentido e vai passar o Bara e aí é só passar direto Né? O MD tá sambando aqui, que é uma brincadeira Pedestres aqui atravessando a rua. Devagarzinho, porque nós derrapa. Um pedacinho que tá que tá tá dando carona pro o amigo aí que vende Calo é, pro caramba dessa viagem andando quebrei esse galho aí pra ele ele pediu aí eu falei com o Marcão pra levar na, na... na moto com ele porque é melhor, né? porque a MT MD... samba muito nesse terreno aqui então vai ficar arriscado tanto pra mim quanto pra ele, né? ali, eu botei a mão na cara. Fecha a rua mesmo, né? Tá com foda-se. Pois é, né, amigão? Vamos tentar manter uma fila coesa. Olha aí Deixa eu marcar um mochila dele Enquanto isso, o Liga da Justiça Vende-se um terreno com... O que mais tem aqui é terreno vendendo mercadinho galera, esse trecho aqui vocês já conhecem, quer dizer, nós já temos registrado a chegada, acho que eu não vou fazer uma redundância aqui da saída, que acho que não, não é tão interessante, mas você ligando as peças, dá pra conhecer várias praias aqui, então vamos encerrando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta, valeu, até mais, tchau, tchau. Deixa eu ficar um lugar seguro aqui pra tirar a mão, né? Tá bem uh, atribulado. É Estou tá, procurando o botão ainda.